Olha, comentei aqui com você, pega um copo d'água, porque eu vi alguns números simulados que a Altemir já fez para mim, eu quase caí de costas. Não sei, então, você tá sentado, sentada. A Altemir até falou assim, Carol, o melhor seria se fosse um copo de água com açúcar, né? Seja bem-vindo, Altemir, tudo bem? <risos> boa tarde, Carol, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Olha, eu vou falar, eu tô, eu, tô, eu tô realmente preocupada com aquele número que você me falou, viu? Porque a gente tá. Aqui a gente vai simular... Em torno dos 40 anos, né? Uhum. Eu tenho 39, então eu pensei assim: o uh, que, que, que, que eu pensei na hora de passar alguns números? Se a gente quisesse, né, se aposentar, pessoal que está trabalhando aí com 40 anos, ninguém está pensando em parar de trabalhar, mas se daqui 20 ou 30 anos, né? 59, é, 69 anos, antes dos 70 anos, uhum. o pessoal quiser ter uma renda entrando, né? Nesse sentido, o que é que precisam pensar em, em primeira instância, o que que precisa ser feito? Primeiros passos para lá na frente, né? Ok. Ah. Esse número que você viu, que chocou, eu uso num curso. Por quê? Ah. Algumas pessoas, 40 anos, 50 anos, quase 60 anos, agora que vão fazer cálculo de qualidade de vida na aposentadoria, que é o seguinte, quanto que eu preciso por mês, para viver bem. O certo seria pensar isso desde, sei lá, começou a, começou a, trabalhar, a trabalhar, né? Já começar a pensar nisso, mas a gente não tem esse hábito. Isso. E quando às vezes tem maturidade, ou quando tem... Inform... Hoje tem mais informação, mas até que você fala assim, não, mas é sério que eu vou precisar disso? A pessoa não faz a conta, né? Hum. Então eu não sei, eu não sei o que a gente vai causar no pessoal hoje. Sério, eu tô com medo. <risos> a gente vai trazer informação, é claro que tem um uh -huh. choque, mas eu acho que muita gente vai acabar se mexendo, Carol. É mesmo? Sim. Primeira coisa que a pessoa deve fazer, hum. entra no site meu INSS tá. e faz uma simulação. Tá, pelo INSS, então pelo... você vai simular lá como vai ser a aposentadoria, uhum. com base no que? No salário atual? No, com base no que você já recolheu. Com... E na ah, idade, tá. porque como tá tudo interligado, uhum. lá tem onde você já trabalhou, quanto você recolheu e tá. tal. Tá. O que acontece? Ah. Ali vai dizer o seguinte, olha, Carol Altemir, ainda falta 20 anos. Falta hum, 30. E enfim, é já está enquadrado nas leis novas, Isso. tudo do INSS. Tra... Meuinss.com. Exatamente. Meuinss.gov. Tá. Ok. Daí o que acontece? Ali já aparece um valor, digamos, R$ 2.070. Reais. Ah. Poxa, se der R$ 2.070 e eu hoje já gasto 10, ah. não vai dar para viver. Tá. Então, ou eu tenho que aumentar a minha contribuição. Tá. Ou fazer uma previdência privada. Tá. Ou constituir patrimônio. Sim. Então eu aí, a... tem, aí tem vários caminhos. Então, Exato. o primeiro seria ver, pelo INSS, uhum. quanto que é a previsão que o próprio governo dá com base no que já foi arrecadado. Exatamente, o primeiro no seu ponto. recolhimento. Tá. O que, que precisa ali? Precisa do CPF? Isso. É você, pelo CPF que ele vai pelo constar. Pelo próprio CPF, ele vai pegar mais alguns dados, Tá. você está cadastrado lá, daí ele puxa todos os dados. Por que, que essa informação é importante? Carol, hum. quando eu fui fazer a minha simulação, hum. eu vi que o valor estava errado. É mesmo? Porque eu tinha dois tipos de código. Um estava jogando um dinheiro para cá, outro para lá. Ah. Fui lá no INSS pra eles unificarem e já corrigiram. Então olha. Então é importante primeiro para saber se tá tudo certo. Segundo, tá. para ver se aonde você trabalhou, recolheu. Hum, Nossa, eu pode acontecer. cinco anos numa empresa e o cara não recolheu. Entendi. Vai faltar cinco anos na sua aposentadoria. Tá. 60 contribuições. Uhum. Então já começa por aí. Então é para ver o número tá. e ver se não tem nada errado. Ótimo. Tá. Agora o que eu faço... Agora eu posso melhorar a minha aposentadoria tá. sabendo o seguinte, o mínimo é o salário mínimo, 1,200. Uhum. Tá. O máximo, 7,087. Isso ali pelo INSS? Pelo INSS, tá. sabendo que a maioria não atinge o teto. Mesmo, a maioria mesmo, né? A maioria mesmo, tá. mesmo. Ou seja, você precisa 40 anos de contribuição se for homens, 35 anos de contribuição se for as mulheres. É bastante. Aí vou calcular uma média, Nossa. ou seja, os números ali não são a nosso favor, já começa por aí. Tá. tá. Ok, ótimo. Então agora eu descobri o seguinte, eu quero me aposentar com 5 mil reais por mês. Tá. É o que eu preciso para viver, ok, ótimo. Tá. Vamos lá, o INSS não vai me dar isso. Certo. Vai me dar 2 mil. Vamos supor que daí vai faltar esses 3 mil. Vai faltar 3 mil. Como eu posso ter 3 mil, né, para viver o resto da minha vida? Tá. Então na simulação que eu lhe passei, a gente precisa desses números. Idade atual. Tá. Idade que pretende se aposentar. Tá. E expectativa de vida. E a expectativa de vida é por quê? Porque você está gerando um patrimônio lá na frente que, teoricamente, vai me sustentar por, por, esse, por esses anos. Isso. Por isso que é um número tão grande. Por isso que é um número tão grande. Então, tá. a, a conta, ela, ela choca porque, digamos, uma pessoa quer se aposentar aos 60 anos, tá. mas quer viver até os 100. Uhum. Então, são 40 anos de vida, multiplicado Sim. por 12. E 40 anos, supondo que a pessoa não tenha nenhuma renda... É, que ela esteja gerando, que ela já Isso. parou mesmo, né? Exatamente. Então ela se aposentou. É, essa é a situação que a gente está simulando. É, nós tá. estamos simulando a aposentadoria boa. Tipo, não vou fazer nada mesmo, vai não. só entrar dinheiro. Só aposentei, vou Ei, pescar, beleza. passear e já <risos> Ó, ah, tá. Então, quando ele faz essa conta, acaba chocando, porque a gente vê que é 40 anos multiplicados por 12, que é 12 meses, 12 meses. vezes, digamos, 5 mil. Ou então, seja, vai dar um número... Mais Eu vou falar milhões. o número que ele me colocou aqui, tá? Ó, A gente simulou... Com 69 anos, Isto. certo? Foi antes dos 70. E viver até os... Foi isso, né? É. E eu falei que eu ia viver até os 110, né? Tem que, né? Tem que pensar bem, eu tô me cuidando, é. Sei lá, <risos> isso daí a gente não tem como saber. Mas o número que veio bem básico ali: 3 milhões e pouco, Isto, né? 60. Só que o que que significa. O problema não é ter os 3 milhões, que venha. Mas o problema é que para você chegar lá era uma renda de 12 mil reais por mês poupando. Poupando 12 mil reais por mês. Tá, isso daí que eu, que eu fiquei chocado. Porque assim, a gente está, primeiro, eu quero entender o seguinte. Ali você só está considerando que a pessoa está pegando esse dinheiro e guardando de certo debaixo do colchão. Ele não está fazendo nada com investimento, nada. Ele só está guardando e se ele estiver guardando vai precisar de tudo isso para chegar lá. Exatamente. Dos 3 milhões, todo mês tira 5 mil. Durante uhum. esses 40 anos. Chega uma hora, acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro? Por, por isso que você está acumulando para gastar lá na frente. Acumulando para gastar lá na frente, exatamente. Tá. A outra Mas sim... não é a realidade de, sei lá, não. quantos por cento da população. Da maioria... E aí faz o quê? Tem uma solução ou não? Tem. Aí nós, nós fizemos outra simulação. Pega um copo de água com açúcar aí e toma agora. <risos> fizemos outra simulação. De uma, digamos que você guardasse hum. 300 reais por mês tá. durante os 20 anos, digamos. Tá. Aí tá. ao final? Que é a idade atual até a idade que eu vou me aposentar, né? Tá. Aí imagina, pô, 300 reais por mês. Uhum. Tirando a inflação, digamos que consiga meio por cento de juros. Tira a inflação. Tá. Você vai juntar no máximo uns 140 mil. Certo. Tá muito longe dos 3 milhões. Sim. Então, quer dizer, eu guardei 300 por mês e ainda não adiantou. Recomendações, então. Hum. Um plano de previdência. Porque, daí, você tem um. Uma rentabilidade é, melhor. Uma rentabilidade de quanto mais ou menos que se tem hoje no mercado? 1%, vai. 1%. Até 1% com previdência? É, porque, porque, mas assim, ao é, ano. É como se tivesse participando de um consórcio, entendeu? Ah. Que daí, está todo mundo jogando dinheiro nesse plano de previdência. Tá. E os gestores do plano de previdência estão procurando dinheiro. as melhores aplicações. Tá, mas é, é 1% ao ano? Ou é ao mês? mês. Tá, tem, tem previdência privada dando 1% ao mês. Isso, só que é bruto. Eu tenho tem que descontar imposto de renda. o imposto de renda e tem que descontar a inflação. Que... No caso da previdência, vai ser descontado quando você se aposentar, quando você resgatar o benefício. Isso no líquido dá mais ou menos quantos por cento ao mês? 0,60. 0,60. Dá acima da inflação ainda. E vai depender se você... Olha que loucura. Vai hum. depender da tabela de imposto de renda que você escolheu. Se Como é regressivo assim? ou progressivo. Ah, tá. Olha que loucura. Fazer ah. um plano de previdência hoje, hum. no ato que se você faz o plano, você deve escolher a tabela e depois não muda mais. Ah, não pode mudar, tem que ser na hora a decisão hora, e não muda. Na hora escolher o resto da e, vida. E o que, que implica? Ela ser regressiva ou... Ou, progressiva. ou progressiva? A regressiva é uma que é o seguinte, ela diminui de acordo com o tempo. Então, ela começa com uns 30% de imposto, passados 10 anos é 10% de imposto. Então ele te obriga a, a permanecer, permanecer mais tempo. Então ele te obriga a fazer esse aporte, esse aporte mensal. E, e só resgatar o dinheiro tá. lá. E depois é o seguinte, ele já não, não tem mais imposto nenhum. Tá? Não implica nem na declaração de imposto de, quantos de renda. 10 anos? anos. Depois de 10 anos. Dez tá. anos. A progressiva não. Ela é igual à tabela do imposto de renda que nós pagamos como assalariado. Uh -huh. Então, quando você resgatar, vai somar a sua renda e você vai pagar imposto. Se eu resgatar pouco, pago pouco. Se eu resgatar muito, Pago o percentual em cima do 27,5%. Exato, que vai ser o Nossa, 15% mano. no resgate. Tá. E mais a diferença na declaração que você faz de ajuste anual. Você já fez essa comparação para ver qual que vale mais a pena, se é o progressivo ou regressivo? A, a grosso modo seria o seguinte: que cada um tem que fazer o seu cálculo de acordo com a idade. Tá. E, mas assim, se a minha renda for baixa, tá eu prefiro a progressiva. Tá. Tá? Ou se eu precisar de dinheiro logo, eu não vou ficar 10 anos. Entendi. Prefiro... Aí sim. Então tem que olhar essa situação. Essa Quando situação? que vai precisar do dinheiro? Agora, eu tenho e o tempo. Salário, vai ser daqui a 10, renda. 15, 20 anos. Tá. Aí eu vou pagar só 10% e pronto. Eu já sei que é só 10% e não, não modifica. Hum, interessante, tá. interessante. Bom, dito isto, então a gente, depois que foi lá, viu né, a questão, é, é possível fazer um plano de previdência pagando. Que, que outras? Bom, Bem, aí, tem outras opções, tem fora outras a previdência, opções. que daí seria investimento mesmo. A pessoa aprender a investir. Essas são as que eu mais gosto. Ah, porque é, daí rende muito mais. Depende de você, da boa administração. Que é o tá. seguinte, primeiro uma, Carol, é formar patrimônio. Certo. Vamos pegar um exemplo. A Carol, né, fez lá um recolhimento, tá pagando o NSS e constitui um patrimônio. Hum. E tem uma casa lá de mais de um milhão. tá? Ou apartamento. Lá, quando você se aposentar, hum. né, digamos, o meu caso, hum. filhos casaram, foi do... tá. aquilo ficou grande, você Não pode precisa morar mais, tá? No apartamento pequeno. O que, é que você faz? Faz, vende. Vende, aplica o dinheiro. Ou seja, você Pronto, isso daí vi, renta, vai te rentabilizar. De... Exato, diminui o custo de vida. Tudo. Hum. Então, assim, ó, formar patrimônio é muito é importante. A melhor, é, é, um, é, é uma das. Uma das alternativas. Das necessidades. Uma das então, alternativas. É, é que daí eu fico já pensando assim, ó, já, tô, já tô me colocando na realidade. Se a pessoa vai começar agora. E ela ainda tem que pensar que ela tem que é, guardar um dinheiro por mês, talvez para uma previdência, e ainda constituir para patrimônio, se ela tiver que fazer uma escolha ali, você diria para ela, vai para o patrimônio ou, ou ainda assim, põe um pouco na previdência, um pouco ali? Tem, hum. A pessoa vai começar agora mesmo. Exato. Não ela tem vai por muito um, dinheiro, né? Coloca um pouco na previdência, hum. 30%, 40% e 30 mais no patrimônio. Tá. Porque muita gente que está nos ouvindo, Carol, hum. é, ainda está morando de aluguel. Sim. Por isso que eu, eu sou a favor de comprar a casa. Porque você gera patrimônio, não é nem pelo, não é nem pelo valor do Exato. aluguel, porque é o valor do aluguel... Exatamente, se eu pagar 20 anos de financiamento e vou ah. me aposentar depois 25 anos ou 30, terminei de pagar a casa, valorizou o imóvel e eu tenho aquilo como... Um auxiliar, algo que vai me ajudar na e o Mas o valor que se paga de juros de financiamento ainda assim vale? Para quem assim não tem pra quem vale. não tem o patrimônio, ainda assim vale essa conta? Vale, porque a maioria pensa assim, né? É, eu vou deixar aplicado. Primeiro, não deixa aplicado. Hum. Não consegue deixar 10, 15, 20 anos aplicado o dinheiro. Entendi. Se a pessoa conseguir, tiver o perfil e, se, e tiver, aí, aí sim, aí sim. vai sim. por esse caminho. Hora de aluguel, deixa aplicado, tá vendo? Agora, não consigo. Mas eu tô pagando 2 hum. mil de aluguel. Uh -huh. Eu falo, paga 2 de prestação. Uhum. Entendeu? Ou dois de 100. Por quê? Está hum. formando patrimônio. Entendi. Que é uma, olha só, 10 alternativas estão aumentando. Então agora tem o INSS, tem, tem mais mas... um dinheirinho que ele está lá, previdência e tem Sim. mais o patrimônio. Aí vai se aposentar bem. Hum. E para fazer esse, essa sugestão que você está dando, a pessoa não precisa entender muito de, de estudar sobre investimentos. Ela pode fazer com, assim, com segurança. Com segurança. Porque... Se a gente olhar pelo Brasil, ah. tem pessoas simples que hoje estão aposentados porque recebem uma receita de aluguel. Hum. Compraram um terreninho, bem, colocaram uma casa, assim, dos, né? um umas casinhas ali, Pronto. simples, e só todo mês recebe a receita do aluguel. Então, não depende da aposentadoria. Hum, entendi. Isso é, uma, isso é uma boa uma boa é estratégia. Uma boa, que é patrimônio. E, assim, o, e o, o valor do, dos imóveis, terreno, enfim, ele tende a se valorizar bastante ao longo do, dos anos, né? Sim. Ele se, sempre cresce além da inflação, certo? Se eu comprar bem. Se comprar bem. Então, então você CD está na compra. Exatamente. Hum. Sempre falo para as pessoas, ó, vai comprar um terreno escriturado, vai comprar um imóvel escriturado, documentado, nada hum. de contrato de gaveta, senão daqui hum. a 10 anos você vai ter dor de cabeça. Entendi. Entendi. Entendeu? Então, se eu comprar bem, tem grande chance de eu usar esse patrimônio na minha aposentadoria. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta que volta lá no nosso primeiro passo do meu INSS. Uhum. Quem é... Está vivendo hoje como MEI, como autônomo, uhum. essa pessoa que entrar lá e ela, e ela contribui, ela paga os impostos Eu e recolhe. tal, ela, ela consegue também ter esse benefício? Consegue, porque também ela tem um número, um código, uhum. né que é do recolhimento. Mesmo sendo simples, nacional, ele, ele já paga o imposto. Uhum. A diferença é que ele está pagando valor mínimo. Uhum. Então, ele não vai atingir 7. Uhum. Ele vai atingir, no mínimo, 1.200. Entendi. Entendeu? Ele não vai no teto. Ele não vai no Pelo teto. Pelo jeito, eu não sei nem o que, que se enquadraria para ir no teto. Pelo jeito, é bem complicado, né? De chegar ali. É. É. 60% das últimas contribuições, homens, 40 anos. Mulheres, 35 anos de contribuição. É. Então, tem todo um cálculo ali que... Isso foi mudado, claro, com base em projeção futura, né? Imagino. Isso. Quer dizer, é, olhando a mão... Ativa hoje, mão de obra ativa, uhum. o que, que isso vai se transformar no futuro e se e se, se paga essa conta. E olhando... Foi, foi por isso essa reforma. É, e olhando o próprio INSS, porque ele é deficitário. Ou seja, uhum. digamos assim, nós temos mais aposentados do que contribuintes. Uhum. Então seria uma conta que não fecha. Então o ajuste é, ou aumenta a idade, aumenta o tempo de contribuição, uhum. tá? E daí... E a... limita a tabela aqui, porque... Aí vai dar certo. Vai dar certo. Ah, então a gente, cons... a gente vai conseguir se aposentar, você acha? Vai. Não vai mudar daqui 30 anos? O pior é que vai mudar, tá? As pessoas também... Vai, né? Não tem como, né? Carol, Alemanha mudou de novo, Suíça mudou, ou seja, países de primeiro mundo estão mudando a própria apodentadoria. Por quê? Porque é um negócio complicado você manter uma pessoa, digamos que você falou 110 anos, né? Nós temos brasileiros eu, com é, 110 quero, anos. Né? Vamos ver, né? Então, imagine, esses com 110 anos estão recebendo o INSS. E talvez a contribuíram 20 anos. Talvez quando, entendeu? Eles contribuíram. Então, você até se... que se aumenta né esse prazo, de esse prazo. Esse tempo de contribuição, né? Isso, as porque assim, o, mais. o mínimo é o salário mínimo, então esse qualquer um vai ganhar. Então, uhum. Começa por ali. Entendi. Muito interessante. Acho que agora a gente está mais tranquilo, né? Quer dizer, não é um, tão, um bicho de sete cabeças, não, não. não. Mas temos que fazer algo, não dá para esperar tanto, né? A lição de casa é nossa, né? É nossa. Então é olhar Exatamente. lá no site, formar patrimônio colocar um dinheiro numa previdência, uhum. né, investir melhor, sim, com certeza. Bom, Altemir, você tem um site, né, AltemirFarinhas.com.br, que fica lá também para o pessoal se interar mais sobre finanças. Muito obrigado, viu, pela tua presença. Eu que agradeço.